E aí pessoal, World 0 na área, beleza galera? Seguinte mano, acabou de sair a beta do World War Heroes mano, que é aquele famoso jogo que o pessoal fala que parece com o COD, MW2, que não sei o que, então esse jogo aí que parece um Battlefield 1 e tal, esse jogo mesmo Acabei de me inscrever para beta, é o primeiro link da descrição. E o segundo link é para você é, vir aqui, é, vir aqui é, o link direto para a Google Play. Tá falando que esse item não está disponível em seu país, então vou tentar baixar com a VPN, tá galera? Mas assim... Só queria avisar que o jogo já saiu, já tá disponível e eu já tô correndo atrás aí pra começar a gravar, trazer gameplays. Então se você quer testar também, primeiro o link da descrição para é, participar da beta e o segundo para vir para a Google Play, entendeu? Mas é isso, tamo junto, eu fui!